Fala, Leoas, determinadas criativas únicas, perfeitas, artesãs maravilhosas, meus amores. Se você é novo pela aqui, eu me chamo Paula Tavares e hoje eu quero te convidar a assistir esse vídeo onde eu vou ensinar através desse tutorial como reaproveitar esse vestido que você tem aí no seu guarda-roupa dando ali uma nova modelagem juntamente com o crochê. Então fica comigo até o final desse vídeo. Não teve como eu colocar todo o conteúdo em um vídeo só, senão fica muito grande. E fica cansativo na hora do aprendizado. Então tem duas partes. A de hoje e a de sábado. Sempre assim. Eu posto na quinta e eu posto no sábado. E se você é novo pela que me segue também nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal por lá. E é isso. Vamos começar a fazer esse lindo vestido que arrasou nas minhas redes sociais. Beijo. Vamos começar, crocheteiras. Ensinando a fazer essa parte do cropped, o crochê, porque depois eu vou ensinar a vocês como colocar o tecido da sua escolha. Esse tipo de, de ponto que eu fiz é o ponto alto, um ponto muito fácil de ser feito. E a outra orientação que eu vou falar para vocês é que eu usei duas linhas juntas. Por que eu fiz isso? Pelo fato de que eu não quero colocar fogo e eu queria ver esse ponto bem encorpado. Então, nós vamos iniciar fazendo correntes, nós vamos fazer a corrente de acordo com a altura do seu busto, certo? A altura do seu busto, que aqui você vai querer ter o seu é, cropped, ou então, top, né? Pense que aqui você tem os seios, né? E aqui você vai medir a altura... Do seu busto aí que você quer. O meu, eu vou falar quantos centímetros eu deixei. Eu deixei 24 centímetros de altura, tá bom? E nós vamos começar fazendo é, a correntinha. Eu vou fazer a amostra, para que vocês possam ver como é feito essa parte. E eu vou deixar essa amostra aqui e vocês vão é, fazer de acordo com a altura do busto de vocês. Tá certo? Só correntinha, duas linhas, e assim você segue. Após você ter feito o número aí, conforme o centímetro que você quer da altura do seu busto, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Repare que eu pressiono aqui o meu dedo, segurando para que não corra. E aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Me desculpem o número da agulha, me esqueci de falar. Eu tô fazendo com uma agulha 3.5 milímetros. Você vai fazer conforme a altura que você queira a sua peça. Eu vou fazer aqui só mais duas sequências aqui de pontos altos e eu vou virar o trabalho para vocês entenderem como é a proposta para que fique dessa forma aqui. Esse design dos pontos. Aqui eu fiz, só com uma amostra, é, você tá fazendo a sua peça assim, tá bom? Você não tá fazendo a sua peça assim, você tá fazendo a sua peça assim, Ela vai ficar assim. Aqui eu vou subir, suponhamos, três correntinhas, vou virar o meu trabalho, ok? Aqui vai ser a frente. Quando eu virar o meu trabalho, eu só vou trabalhar o avesso dessa peça... Pegando o ponto do fundo, sempre os pontos do fundo. Não pega o ponto da frente da sua peça que você iniciou. Dessa forma como eu estou orientando. Sempre os pontos do fundo. E aqui, novamente, até finalizar o último ponto. Tá certo? Chegou aqui no último ponto... Faz o último ponto alto, sobe três correntinhas, que virão um ponto alto. Aqui é a frente do nosso trabalho. Olha o formato, que já é esse daqui, certo? Vamos agora fazer, pegar que parte o fundo. O fundo. Sempre a gente vai fazer o ponto alto no fundo da peça. Lembre que esse ponto aqui, ó, em destaque, é a frente da sua peça. É a frente da sua peça. E assim por diante, você vai continuar fazendo todo esse trabalho, eu não vou dar essa continuidade. Quando você virar, você vai pegar também um ponto do fundo, sempre trabalhando o ponto do fundo. Agora vamos para a parte do tecido. Agora eu vou trabalhar um pedaço da parte do tecido. Porque a ideia que nós estamos fazendo aqui é o reaproveitamento. E eu peguei agora a parte de uma sobra desse vestido e fiz as costas. Fiz esse acabamento aqui como se fosse um viés. Porém, se você colocar um viés aí, fique tranquilo, porque vai dar super certo. Mas eu fiz o viés com o próprio tecido. Eu dobrei agora a lateral e vou costurar ali por cima do cropped de crochê. Essa metragem do Total do cropped, você vai fazer de acordo com o total do seu busto, sendo uma parte em tecido e sendo a outra parte em crochê. E aí você vai dar a medição de quanto você vai precisar aí nas costas para fazer essa parte, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui eu já bati na máquina, eu fiz um ponto reto, mas eu vou bater aqui novamente, ó, um ponto reto porque para ficar bem Arrumadinho mesmo, bem justo. Outra coisa, meus amores, essa parte aqui é o fundo, tá bom? Essa parte aqui é o fundo, essa parte aqui é a frente. Nesse momento, nós vamos fazer a alça. Você vai medir a sua alça. Eu coloquei aqui uma, um pedaço de tecido para fazer a parte que vai colocar essa alça. E você, de acordo com a medição que você vai fazer da sua alça, você vai aí dar um espaço da cava e vai começar a posicionar onde vai ser o início dessa correntinha. Você vai precisar fazer a correntinha conforme os centímetros que você vai querer a sua alça. Aí, o que você vai fazer? Você vai puxar aqui, ó, tirar essa linha aqui, tá vendo? Puxei, e aí, eu vou encaixar aqui, como? Puxar a nossa linha, ó. Pegar uma linha daqui. São duas linhas para que a gente possa fazer esse acabamento aqui. E agora a gente vai dar o um nó. Pronto, deu o um nó bem dado. Você arremata a sua linha e prontinho. E tá aqui. Você vai fazer isso do outro lado também. Vamos agora trabalhar essa parte aqui. Como é que você vai fazer as pregas? Deixe bem esticadinho. Essa é a marcação da costura lateral, e nós vamos começar daqui. A minha prega ela vai ter 5 centímetros. Certo? Então, como é que você vai fazer isso para sair certinho? Você vai pegar a sua fita, marcar 5 centímetros, colocar um alfinete. Pega a outra, 5 centímetros à frente, outro alfinete. De novo, mais 5 e assim por diante. Você vai fazer esse processo. Deixa eu mostrar. Até a outra parte da lateral da costura. Tá bom? A gente vai fazer tudo isso aqui. Sempre medindo. Pega aqui. Deu quanto? 5 centímetros. Por que eu escolhi 5 centímetros? Porque é a medida que corresponde à minha cintura. Então, vocês vão ter que ver a medida da que é a medida que corresponde a essa parte aqui que eu fiz do cropped, tá bom? Então, vocês vão ter que ver isso conforme a medida de vocês. Tem gente que faz com 10 cm a pala e tal. Tá. Eu fiz com 5. E também porque eu já tinha feito aqui a testagem antes e essa foi a melhor medida a pala. Vamos ao próximo passo. Suponhamos que você completou todo esse processo durante todo o tecido, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta, trazer pra cá, ó, assim, e você vai pegar esse daqui e trazer pra cá. Então, você fez aqui uma meia prega e aqui você também fez outra meia prega. Nós vamos arrumar, retirar o alfinete e arrumar aqui, bonitinho, alinhado. Agora, o que você vai fazer? Esse daqui, você vai trazer pra cá. Assim. E vai retirar o alfinete. Colocar essa meia prega aqui com esse alfinete. Certo? Perceba que aqui, ó, já formou uma prega. Tá vendo? E nós vamos formar outra, trazendo agora essa marcação pra cá. Formamos outra meia prega. Que completa, né, com os dois lados, uma prega. Você vai fazer todo esse processo durante todo esse percurso aqui. Você vai completar aí, você vai usar o alfinete e depois a gente vai fazer o processo de alinhavar toda essa parte aqui. Por que vai alinhavar? Porque nós vamos precisar para na costura não se soltar. Para vocês verem. Sempre que a gente guarda os tecidos, sempre tem um tecido lá que vai ser reaproveitado. E esse tricoline eu usei muito na transformação de saias, de calças jeans em saias. E tá aqui até hoje. Ele é de oncinha, mas a gente vai usar somente o lado liso. Então, eu vou colocar uma costura assim. A gente vai fazer uma costura aqui fininha, reta, desses dois lados. E aí, nós vamos depois dobrar ele aqui, tá bom? Vamos colocar agora o cós na saia vai começar pela onde? Pelo fundo, onde tem uma abertura que vai ficar o zíper. Nessa pala aqui, você vai deixar aí quatro centímetros a mais. Ou seja, eu deixei aqui 74 centímetros, tá bom? E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai dividir por dois, porque a gente vai deixar ele assim. E a gente vai passar essa parte aqui, ó, Puxando só um centímetrozinho dessa forma e vamos juntando no tecido para que ele fique bem arrumadinho lá dentro. Você pode alinhavar ou você pode colocar o alfinete dessa forma, lembra que a gente deixou alinhavado aqui? Então, você vai agora é a hora de você encaixar. Essa peça aqui dentro. Agora, é um jogo de muita atenção e muito cuidado. Eu aconselho você deixar todo esticadinho na mesa e ir fazendo isso. Eu vou fazer isso já já, porque para deixar mais próximo aqui para vocês é melhor na câmera. Mas esse é todo o processo, tá certo? Você vai fazer isso contornando toda a saia até chegar desse lado aqui. Prontinho. Agora eu retirei o braço aqui da máquina reta, coloquei para dentro essa saia e nós vamos costurar Agora, eu vou passar o cós ali pela máquina reta, de acordo com a tonalidade de linha, que é o tecido. E aí, eu vou finalizar. O segundo vídeo, eu vou estar tá postando breve aqui no canal. Fique atento, que já já eu vou liberar. Beijos!